É, e também trazer eficácia né, para essa vacina Vamos lá Deixa eu acionar aqui o Rogerão para a gente poder bater um papo nessa manhã de quinta-feira Você que está aí assistindo o nosso programa É sempre muito bom ter você ligado com a gente ó, oh, presta atenção na nossa conversa aqui É uma conversa muito bacana E você, tenho certeza, certeza Você pode levar essa conversa aqui para o seu dia a dia Para sua empresa também, viu? E aplicar isso no dia a dia, essa, essa prosa que nós vamos ter aqui. Alô, Rogério Tobias, chega para cá, como é que você tá, meu queridão, tudo bem por aí? Bom dia, filho, tudo bem aqui no Brasil, graças a Deus, tudo tranquilo. E em Boston, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Bom dia, dia para você também, tá tudo tranquilo por aí em Belo Horizonte? O, o, hoje tá, né? Hoje tá tudo bem por aí, né, Rogério? Tudo bem, eu não sei se teve jogo ontem Eu tava trabalhando aqui mais tarde é, Não sei é. se teve jogo em São Paulo uhum. Mas a gente, depois, eu vou, depois eu vou dar uma olhada aqui No canal é, né? né, pra ver Se teve jogo Mas é. parece que o Rafael ontem fez a festa Bom é, Não vou falar nada não, hoje não vou ficar aqui Pelo... Hoje não vou, falar, <risos> não, vou ficar focado aqui hoje, hoje não vou ficar focado aqui é, Nesse bate-papo Sobre o ciclo de vida dos produtos, eu O futebol hoje, é, tô com três galos na cabeça aqui, o negócio tá complicado, mas não dá nada não, viu? Vai melhorar, vai melhorar, com certeza. <risos> é... Vamos que vamos! Rogério, prazer ter você aqui mais uma vez, muito bom ter você aqui com a gente Pra gente poder conversar aqui no programa, e você que tá aí assistindo o nosso programa é, Você que tá aí de repente ouvindo, você pode interagir com a gente, caso você queira, escreva aí Nas mensagens, uma pergunta, se você quiser, dentro do assunto que a gente tá falando, fazendo, né? Ou enfim, pode ficar à vontade pra poder participar com a gente É, é com muito carinho que a gente faz esse programa e, e traz o Rogério aqui pra poder ajudar você, né? Nas suas dificuldades. E o assunto, de, o assunto de hoje, né, é o ciclo de vida dos produtos. Agora, para a gente já entrar nesse assunto, ô, ô, ô, Rogério, por que, que, por que esse assunto, né? Por que, que é interessante falar desse tema? Por que, que você trouxe esse assunto hoje, nessa quinta-feira? É, o, o ciclo de vida do produto é um assunto que precisa ser mais trabalhado nas empresas, na hum. prática. Por quê? Porque todos, é, todo produto assim como qualquer ser vivo, tem um ciclo. Ele, há um processo de introdução, de crescimento, uhum. há um processo de, de, de desenvolvimento, há um processo de maturidade, assim como o ser humano, né? Uhum. E há é um processo de declínio. Vamos chamar de velhice do produto, o produto começa a ficar ultrapassado. Então, toda a empresa precisa identificar o seguinte, como é que está o meu produto? Precisa analisar. Se a empresa produz ou se ela vende lá 10 produtos, ela tem que pensar o seguinte, esses produtos, em que fase está esse produto? O produto está começando, tem que ter uma, uma forma de agir no marketing dele. Se ele está numa fase de crescimento, de desenvolvimento, eu vou ter uma outra, uma outra estratégia, uma outra forma de lidar, inclusive a equipe de vendas, a propaganda, tudo isso vai ter uma forma. Se o produto já é um produto que já é um sucesso, ele já se vende, é um produto que está muito bem, que ele exige menos custos para ser vendido, thriller, ele, precisa, é, ele, ele pode receber um tratamento mais leve e um acompanhamento. E tem um produto que é o um produto que está na fase de declínio. Então, quer dizer, nós precisamos avaliar, esse produto deve continuar sendo trabalhado ou ele deve ser abandonado e substituído por um outro produto, o Freely ou Então, essa é uma preocupação que nós devemos ter. Só que tem um segredo aí. Hum. Essa, essa mesmo, esse mesmo raciocínio, ouvinte, ele, tem, ele serve para a empresa. Então, então é... a empresa tem uma fase de crescimento, de, de introdução, de crescimento, de maturidade e de declínio. Eita. Então, peraí, peraí, deixa eu colocar aqui a coisa em ordem, então, deixa eu orientar aqui o meu o, minha cabecinha aqui. Você está dizendo que isso que você acabou de explicar sobre o produto, ele também vale para a empresa, não só para o produto, é isso? Exatamente. Essa é uma questão que eu queria comentar, hum. que é o seguinte, você é um empreendedor, então você está começando agora, então o seu produto está na fase de introdução. E na fase de introdução, você tem que abrir mão de certas coisas. Uma lucratividade muito alta, você ainda não vai ter clientes, você vai ter que ter um custo maior para atrair os seus clientes, ah, o custo de propaganda é maior, sua empresa está começando, ou o seu produto. Bom, aí chega uma fase, aí não tem um padrão, mas um ano, dois anos, três anos, depende do, do segmento da empresa. Então, o que, que acontece? O produto começa a dar uma outra fase, que é a fase de introdução. ó oh, Desculpe, na fase de, de, de crescimento. Então, ele começa já a ser um pouco conhecido, ele tem que manter ali os investimentos dele. E também, ele ainda não vai ter o número de clientes é, desejado. Mas o tempo vai passando e ele vai chegando numa fase de maturidade, em que a empresa dele já começa a ficar conhecida, ele já começa a ter é, uma necessidade menor de investimento. E aí, os resultados, aí sim, os resultados começam a, a melhorar. E ele tem que tomar cuidado para que o produto, não, é, essa empresa ou o produto, não entrem rapidamente numa fase de declínio, que é o produto começa a ficar superado, o jeito da empresa atender os clientes, ou o jeito da empresa é, lidar com o mercado como um todo, com os fornecedores, etc., começa a não valer mais, começa a não ser mais preferido pelos clientes. Que interessante a gente bater esse papo e conversar sobre isso, né? sobre essa, essa, esse prazo de validade do produto e também da, da empresa. Né? Agora, você dizendo disso aí, né? dessa importância da empresa conhecer esse ciclo né? dos seus produtos, dos serviços. Agora, é... e já que você nos alertou para um problema, né? que mais cedo ou mais tarde ele deve acontecer. Não é isso? Porque você diz, vai começar... tem um começo, tem um meio e tem um fim. Ou, um, não sei, um começo para o fim, ou o fim de um ciclo, a pessoa tem que se reinventar, é isso? Que, que estratégia devo usar? Perfeito, você abordou a, a, da melhor forma possível. Porque se, eu, se, eu, se uma empresa está naquela fase de introdução, né, ela vai ter uma postura. Quando ela chega lá em cima na fase de maturidade, ela vai ter um tempo maior de maturidade. Isso é que é bacana, porque a empresa, é, com certeza, ela vai ter um período ali de maior venda, uhum. de menor esforço de propaganda, ela pode reduzir os custos dela, etc. Mas ela tem que ficar é, esperta, ele para que o produto não entre nessa fase aí, de que ah, ele começa a ser ultrapassado pelo concorrente, o produto começa a ficar com custo maior, e ela tem que tomar essa decisão. Eu vou é, fechar, eu vou é, renovar, agora que é o mais bacana, eu vou renovar essa empresa, o que eu preciso fazer para tornar essa empresa uma nova empresa? Chama Reciclo. Então, a empresa está numa falha, eu estou achando que uma empresa reúne lá né, a família, a diretoria, nossa empresa está precisando de uma, de uma injeção, de uma força maior. Então, o que, que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos mudar a nossa comunicação, vamos melhorar, é, os, vamos treinar os nossos vendedores, vamos é, repensar aí os nossos produtos, vamos, sei lá, mudar até de endereço. Né? Eu, ontem mesmo eu vi um caso de um cliente assim, falou, olha, eu estou precisando mudar de endereço, esse endereço já não atende mais, né, eu não consigo mais ser é, ter uma empresa de sucesso nessa região da cidade. Quer dizer, então a empresa tem que ter a humildade de falar, olha, eu preciso reciclar. Mas tem uma fase bacana, que é aquela fase de, que eu falei, tem a introdução, tem o crescimento. A fase de crescimento é muito interessante. Todo mundo entusiasmado, todo mundo é, buscando... É, novos resultados, a expectativa de entrar numa fase de maturidade. Então, isso aí é, tem aspectos positivos, é, aspectos negativos, mas eu acho que os aspectos positivos dessa análise, eles são melhores. Sabe por quê? A empresa fica mais esperta, a empresa fica mais de olho em quem ela é. Que bacana a gente estar tá falando isso. Você que está chegando aí, esse é o Rogério Tobias, consultor de empresas, está sempre com a gente nas quintas-feiras, tem um programa que vai ao ar toda sexta-feira, né? Uh, ao meio-dia ou 12pm, como quiser, aqui nos Estados Unidos, na TV Negócio Fechado, na Rádio Negócio Fechado. Então você pode acompanhar também, né um programaço, vale a pena você assistir ou ouvir né, pela Rádio Negócio Fechado. Muito bacana, de muita informação. E é sempre bom, como eu falo aqui, você tomar nota, ver de novo, porque são informações que vão valer para o seu business, vão valer para a sua empresa vão valer até para sua vida, diga-se diga -se de passagem, né? Muito interessante. Agora, vamos falar do tal do produto estrela, ô, ô Rogério, que produto estrela é esse, né? Que produto é esse, mirabolante dessas empresas ou da empresa? O que, que é isso? É, o Marx é muito, tem coisas muito interessantes, né? Ah. Porque para cada fase dessas que a gente situa aqui, a gente... O marketing lá, os, o, o próprio professor Peter Drucker, o, o, o Potler, que são americanos aí criaram apelidos para facilitar o raciocínio. Veja, o produto na introdução a gente chama de produto bebê, tá nascendo, tá ah, é, leite. É, é boa, <risos> boa, boa, gostei. <risos> Você tem que tratar com todo carinho para que ele cresça forte, para que ele cresça, né, de maneira que ele possa ter uma juventude bacana. Quando ele está na juventude, que é o chamado produto estrela, então uhum. é aquele produto que ele tende a brilhar, ele está com energia total, ele já não depende mais do leite da mamãe, ele já é um produto que já tende a ir sozinho para o seu sucesso. A mesma coisa, Freely e ouvintes, a empresa. Então a empresa já está, já está se desenvolvendo, então é estrela por quê? Porque ele começa a brilhar, ele começa efetivamente a caminhar sozinho, ele já não é o bebê, ele começa a caminhar sozinho, né? então essa, esse processo aí ele não é mais uma interrogação, esse bebê vai crescer forte, não, agora ele é uma estrela, assim como o cantor, como o político, ele é uma estrela, todo mundo quer, todo mundo deseja, mas ainda não está no nível de total de, de, de lucro, de vendas, porque ele ainda tem outro, uma outra fase depois é a fase de maturidade. Então, o produto estrela é uma fase que tem que ser dado toda atenção ao produto para ele continuar o caminho dele. Agora, professor, vamos fazer o seguinte. Qual, o que, que você recomenda né, para as empresas que já têm aí, ou que já estão na fase já madura do produto, que você falou aí dessa fase? O que, que você recomendaria para essas, essas empresas né, que chegou na maturidade, está na fase madura... Aí, de repente, parece que, pelo que você disse, vai vir um declínio mais cedo ou mais tarde, é isso? Ou tem que se preparar para esse declínio? O é que, que, que você diz aí para esse pessoal? Bacana. O que me preocupa muito é, nas empresas que estão nessa fase de maturidade ou nos produtos é que a empresa tende a parar. Ah, não, já que eu estou vendendo bem, já que eu não preciso fazer tanta propaganda, já que os clientes me ligam pedindo o produto, já que os clientes é, entram no, no site pedindo o produto, comprando, etc., eu vou dar uma paralisada, eu vou deixar de investir. Esse hum, é a questão. Entendi. Rapaz. Aí caiu é na rotina. Pô, que sucesso! Que bacana! Lembra do produto estrela que está crescendo, que eu tô dando uhum, aquele empurrão? Uhum, uhum. A maturidade é muito bacana. A gente chama de vaca leiteira. É Eita, o mar. nós, que beleza! A vaca, tá a vaca já tá ali, forte, gorda, bacana. Então, a maturidade você só tira o leite. E isso acostuma mal. Por quê? Porque eu deixo de fazer novos investimentos, eu deixo de fazer novas pesquisas, mas alguém está fazendo, que é o concorrente. Então, não dá para você parar nessa fase de maturidade, apesar de ser uma fase maravilhosa. Legal, então, ó, você que tá acompanhando aí, ou seja, não dá para parar e estacionar, né, Rogério? É um processo contínuo, você tem que estar tá sempre ali, né trabalhando a todo vapor, não dá para cruzar os braços agora e falar ah, eu sou o cara, sou o bam, bambambam e não sei o que, não é isso? Não, não pode acomodar, né? Exatamente, a fase de maturidade ela é maravilhosa. O problema é as empresas se acharem as bam, bam, bans do mercado. Eu tenho visto muitas empresas é, que estão nesta fase, elas começam a ficar orgulhosas, começam a ficar entendi, prepotentes. entendi não, aqui na empresa só tem horário dietal, não tem esse produto, vai chegar, se quiser, liga depois, quer dizer, então a empresa é, começa a ficar assim, ou o produto, você chega no supermercado, não tem o produto, não, nós já vendemos toda, agora só vai chegar daqui a dois, então quer dizer, essa falta de humildade, essa falta de busca de, de novos reforços, então quando a vaca é leiteira, você precisa, dentro dessa linha que a gente está fazendo a comparação aqui, nessa fase de maturidade, é fundamental, que você não, não entregue o jogo, você não fique sentado a ver navios tranquilo. Etc. Agora, você tocou num ponto aí, antes da gente partir para a próxima, próxima pergunta, eu acho interessante. É, é meio que, seria interessante então esse, essas empresas pensarem nisso que você disse, de que, sei lá, chega um cliente, muitas das vezes, pedindo ou procurando alguma coisa, e, e acontece, eu vejo muito isso, sabe? Ah, que não tem, que se quiser volta tal hora ou tal dia, agora não dá para fazer nada. Parece que, assim, é, a empresa não precisa do cliente, sabe? Eu tenho visto por aí, às vezes, de empresas, eu não sei se é uma arrogância, né, de, de, de chegar ao ponto de esnobar. Se você quiser, bem. Se não quiser, vai procurar outro. Eu não, é, é o processo dessa decadência? Já começa por aí, olha. É, exatamente. Aí começa a decadência, porque nesse sentimento de superioridade, os clientes começam a não voltar. Hum. O pior castigo que uma empresa pode ter, nós já comentamos aqui, é o cliente virar as costas. Nossa. Eu prefiro um cliente que reclame, Eu prefiro um cliente que, que entre no, no, no reclame aqui, né, que é um, um site de reclamação. Eu prefiro esse cliente, porque esse cliente quer ficar. Hum. O problema é que você vai perdendo nessa fase, você vai perdendo os clientes. O cliente entra você não dá atenção, ele vira as costas. E aí, esse cliente, eu nunca vou saber por que que eu perdi os clientes. O que, que eu tenho que fazer na fase de maturidade? Não entregar o jogo, continuar reinvestindo, continuar sendo o melhor atendimento possível. Temos empresas que fazem isso muito bem. A Apple já poderia ter entregado, ter entregado o jogo dela. Agora a sua Apple... Eu, não, ela continua batendo, continua é, fazendo um trabalho de alto alcance, continua melhorando os produtos, e outras empresas aí, como Google, né, como a Rádio Negócio Fechado, dizer, sempre, buscando, teoria, sempre buscando inovações, para não entrar numa fase terrível, que nós chamamos de fase abacaxi. Eita, nós não vamos falar dessa fase abacaxi, mas você citou a Apple aí, sempre inovando, eu queria citar a Apple aqui também, porque a Apple até mesmo no mercado de ações, não sei quem acompanha aí o mercado de ações, ela estava com as suas ações quase a 500 dólares, se eu não me engano. E aí o que ela fez? Ela, ela, ela dividiu as suas ações em 4 ou 5, não me lembro agora de cabeça, para que mais pessoas pudessem ter acesso. Ou seja, se eu tinha uma ação de 500, eu passei a ter 5 ações de 100. Então se você quer investir na Apple hoje, você vai investir aí 100 e um pouquinho, que já subiu alguma coisa, né? E não mais 500, ou seja, para mais pessoas poderem ter acesso. Eu acho que vai de encontro com o que a gente está dizendo aqui, né? É, ela tem uma paixão pelo mercado. Ela é uma empresa inteligente, Sim. ela é uma empresa marketing. É. É. O produto não é tão importante quanto a postura dela de ser humilde de estar próxima dos seus clientes. É. Essa é a questão. Que a empresa que se deixa entrar nessa fase de abacaxi ou nessa fase de declínio, normalmente, essa empresa, ela entrou nessa fase de, de pitulância, ela entrou nessa fase... Ou, ou, ou petulância, ou aquela fase que ele deita na rede e fica esperando, achando que o mundo vai continuar parado, querendo comprar o produto dele ou gostando do nome da empresa dela. Toda empresa, é, a partir do, do momento que ela começa, ela já começa é, ficando velha. Assim como qualquer ser vivo. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que crescer, nós temos que começar a cuidar do nosso corpo. Assim como a empresa tem que cuidar da sua estratégia, da sua estrutura, e o produto também tem que ser renovado. O que, que é esse produto abacaxi aí que você tanto falou aí? O que, que é isso? Olha, o produto abacaxi é muito comum. É aquele produto que já está ultrapassado. Sim. Os clientes já não acham mais produto interessante. Kodak, por exemplo. Né? Boa! <risos> tá? aí. É Algum, alguns tipos de empresas de aviação que já não atendem adequadamente. De queijado, de dela, né? Você tem os produtos que ficaria, é muito custoso produzir. Sabe, lembra do Fusca? Lembra. O pessoal lembra do Fusca, da Volkswagen? A Volkswagen teve que parar de produzir o Fusca porque a linha de montagem do Fusca era tão cara que não valia a pena produzir o Fusca e vender ao preço. Então, o que, que ela fez? Ela parou a linha de montagem da, do Fusca, do Volkswagen, né, do Fusca, e criou a linha do Gol. Isso há muitos anos atrás. O que nós temos que fazer? Nós temos que, de repente, assumir que o produto realmente não está na hora de ele continuar mais, não é mais interessante continuá-lo, e lançar um produto novo, que volta para a fase bebê, que volta para a fase de introdução. Então, a vida da empresa é esse, essa, essa, esse ciclo virtuoso, em que a introdução, o crescimento, uma fase bacana de maturidade, ela tem que fazer um trabalho, isso, é, isso talvez seja mais interessante dentro dessa conversa, é o seguinte, e a fase de maturidade, ela é fundamental para que a empresa fique mais tempo no mercado, hum. como a Coca-Cola. A Coca-Cola está no mercado há mais de 100 anos, por quê? Caramba. Porque ela não para de trabalhar, o marketing dela funciona 24 horas por dia. E hoje, você falando da Coca-Cola, eu acho que não passa pela cabeça de ninguém a Coca-Cola quebrar ou deixar de funcionar. Uma notícia, sei lá, Coca-Cola amanhã não existirá mais, vai fechar as portas, isso não passa pela cabeça. Não vê ninguém falando um negócio desse, né? Eu sempre brinco com os alunos na, na, na, na faculdade ou nos treinamentos, dizendo assim, gente, fala de tipo de vida dos produtos, a Coca-Cola vai quebrar. Que isso professor? A Coca-Cola vai quebrar. Não sei quando. Porque o que ela faz? A maturidade dela vai renovando, renovando, renovando, criando novos sabores, novas embalagens, novas formas de vender, novas propagandas. Então a empresa tem que fazer o quê? Aumentar o tempo de maturidade, não deixar nunca que a maturidade vire declínio. Na nossa vida também. Agora, ainda em cima desse assunto da Coca-Cola, ela que é uma das responsáveis né pra, pra gente conhecer o Papai Noel comercial que a gente vê hoje aí no, nos natais, né? Não era bem essa figura, mas essa figura se popularizou por causa do marketing da Coca-Cola, né? Exato. Exatamente, a Coca-Cola, ela tem, uma, ela tem uma, uma, uma aproximação, uma integração tão poderosa com os consumidores do mundo inteiro, de praticamente todo mundo, as pessoas todas amam a Coca-Cola. Né? Mesmo aqueles que não podem tomar, fala assim: quando vê a letra C de Coca-Cola, fala, é a Coca-Cola. Essa é. é a fase fonte, essa é a fase de maturidade. Né? E tem um produto que está chegando, as pessoas começam a gostar. Então, é uma, essa empresa tem que fazer um trabalho muito grande ainda. Mas a fase de maturidade: qual é o trabalho? O que deve ser feito na fase de maturidade? Manter é, inovações constantes para que você, a, a empresa, curva de maturidade. Curva que eu falo, né? O uhum. tempo de maturidade continue por muitos e muitos anos. As empresas inovam, as empresas continuam. Quantas empresas já quebraram de, do século passado para cá? Porque elas não souberam trabalhar essa maturidade. Elas ficaram no auge e depois caíram. É impressionante, porque ela entra na fase de tranquilidade, de achar que é dona do mercado. Isso não existe mais em marketing. Rogério, qual que é a frase da semana para a gente pensar aí bastante nesse final de semana? vou abusar e falar de duas bem pequenininhas para ah, fechar é. esse raciocínio. Olha aqui, nenhuma empresa é melhor do que o seu gestor permite. O que eu quero dizer com isso? Nenhuma empresa é melhor do que o próprio gestor, o próprio dono, o próprio empreendedor permite. Não é o mercado, os clientes, que fazem a empresa bem ou mal, mas a gestão da empresa. Então, se ela souber gerir a empresa muito bem, ele vai se adaptando ao mercado. Boa. Se o não está preparado, a empresa vai ter os resultados talvez não tão positivos. E a outra, resultados e recursos estão localizados fora da empresa. Dentro da empresa, nós só temos custos. Então, a empresa que não está voltada com o olhar para o cliente, para o mercado, para tudo que é externo, para o fornecedor, essa empresa também talvez não tenha um tempo de maturidade tão grande. Legal, sensacional esse bate-papo hoje. Rogério, eu te agradeço demais pelo carinho, obrigado pela parceria aqui no programa. É, e você que está aí acompanhando a gente, chama o Rogério para um bate-papo, uma conversa, para ele poder te ajudar também, te auxiliar. E amanhã, qual que é a pauta do programa, Rogério? Nós vamos dar uma continuidade ao plano de negócio. Nós começamos a falar no último programa, no último programa, Sobre o plano de negócios, nós vamos agora a uma fase final, que é a fase de avaliação do plano de negócios. Oh, Se você fez o um plano de negócios, agora é a hora de você falar assim, bom, vamos cumprir esse plano de negócios. E como cumprir isso? Então nós vamos falar um pouco sobre isso e, e vamos entrar um pouquinho também na, na, no outro assunto, que é a comunicação empresarial. A importância da comunicação empresarial tendo em vista esses novos meios essa, essa, que a gente chama de Omnichannel, né, as diversas mídias. Vamos trabalhar dois temas, então. Vamos falar de, do negócio, né, do plano de negócio. Vamos falar um pouquinho sobre os novos, as, as novas mídias aí e como é que as empresas devem se comportar perante essa realidade nova aí. Então, o programa amanhã horário de Boston e 13 horas, horário do Brasil. É isso aí. Senhoras e senhores, Rogério Tovias aqui no programa. Rogério, muito obrigado, meu querido. Tamo junto. Te espero na próxima semana, viu? E amanhã eu tô agarrado, escutando lá o programa, sem dúvida nenhuma. Tô aqui só de ouvido. Só tenho que te agradecer aí por mais essa oportunidade. por junto. você estar lá, por isso lá, você ah, sempre lá fico. com a gente. Eu fico, eu falo. Você é motivo um tipo de... É. É um tipo de orgulho. Obrigado. Muito obrigado. Eu Obrigado lá... a todos. Tamo junto, Rogério Tobeza, eu fico, eu gosto, eu fico lá curtindo o programa, meu. Tá achando que, né? Vamos que vamos. Um ótimo final de semana para você, viu, meu querido? Tamo junto. Tudo de bom para você e pra todos. Bom, a gente segue aqui no programa Negócio Fechado. Já deu produção? Já deu a hora, mas antes de ir, eu falei que eu ia falar do esporte aqui, né? Eu bem que eu enrolei para não poder falar do esporte, mas tem que falar. Não dá nada não. Encerrando aqui com o Rogerão. Muito legal, muito bacana isso, viu? Se eu passar pelos resultados do Brasileirão, ontem nós tivemos o Atlético Paranaense vencendo, empatando com o Botafogo, 1 um a 1. Um. É, você que está aí acompanhando o programa, 1 um a um, mais ou um, mais, um, mais, um empate do, do, do Botafogo. O gol do Botafogo foi marcado pelo Vitor Luiz e do Atlético pelo Ravanelli. Confusão, hein? Vale e tudo mais. O Fortaleza do Rogério Ceni venceu por 1 a 0 o esporte. Gol marcado pelo Wellington Paulista Dominou e bateu o esporte, né? Não, não deu chance aí pro esporte Aliás, deixa eu lembrar você aqui Que ano passado o Fortaleza fez um belo campeonato brasileiro Fez um bom campeonato brasileiro né E esse ano parece que vai dar trabalho de novo Um jogo que ninguém dava nada foi Goiás e Curitiba Que teve aí seis gols Os gols do Curitiba, o William, Matheus, Robson e Sabino e os gols do Goiás, Rafael Moura, o Sabino também marcando, foi contra, né? E Inácio Rara marcando aí os gols do Goiás. 3 a 3 Tivemos também a, o empate do São Paulo com o Red com o Bragantino, né? O gol do São Paulo marcado pelo Luciano e o gol do Bragantino pelo Raul. Agora deixa eu te falar um negócio. O Bragantino está numa situação difícil pode num jogo como esse perder dois pênaltis, né? Então perderam dois pênaltis, inclusive um no final do jogo. Não pode. Final do último lance praticamente do jogo, o Bragantino vai lá e me desperdiça e o mesmo jogador perdeu mais um pênalti na partida. Então assim, é, não pode, não pode. De jeito nenhum. Era a vitória, né? São Paulo que busca aí, ah, ali, buscava a liderança do campeonato brasileiro, né? Bom, o Flamengo conseguiu uma boa vitória em cima do Fluminense Decidiu no primeiro tempo, venceu o Fluminense Assumiu aí a vice-liderança do Brasileirão Gols marcados, golaço do Felipe Luiz, pegou de primeira Soltou um balaço E o outro do Gabriel Jesus O do Fluminense foi marcado pelo Digão ah, Tivemos aí Santos recebendo o Atlético Mineiro Um jogo... Que sinceramente não vi O Santos poderia ter feito até mais gols No primeiro tempo Mas não viu o, o Santos jogar tudo isso Ah, mas por que, que você está falando? Porque nós tivemos aí o Rafael que foi expulso O, o, o Vitor que entrou E infelizmente ontem entrou mal Comou aí um gol que não se toma Então já foi um gol que teve a ajuda do Vitor e aí nós tivemos também o último gol, um gol que aos 40, não me lembro se foi aos 47, 49 do segundo tempo, nos acréscimos, ou nos 52, sei lá. Né, um pênalti que chamaram o VAR, e aí na minha percepção não foi pênalti, mas foi um caso de interpretação, o juiz interpretou que houve, e aí marcou o gol, né, assim... Mas o que vale é bola para dentro, Santos 3x1 em cima do Atlético Mineiro, os gols marcados por Marinho e Arthur Gomes pelo Santos e o Franco marcando aí para o Atlético Mineiro. É, meu amigo, foi no reencontro aí do Santos com o Sampaoli, né? Hoje nós vamos ter Corinthians e Palmeiras, Internacional e Ceará, Bahia e Grêmio, Vasco e e Atlético Goianiense. Grêmio na zona de rebaixamento, Atlético Goianiense na zona de rebaixamento e com a derrota e com empate, o Goiás continua sendo lanterna, vigésimo cinco pontos. Tem que ligar o fiscaleta aí, hein? Bom, é isso, produção. Nossa, já extrapolei aqui o horário, hein, meu Deus do céu. Já passei aqui demais o tempo. Ai, ai, ai. O Vitor tá dizendo aqui, deu show hoje, né? Uma... Eu acredito que um, um elogio aí ao nosso querido Rogério Tobias, né, Vitão? Obrigado aí pelo carinho. A Andréia também fazendo um elogio aqui. Ele é bom, ele é bom. Faz um trabalho muito bacana, ele é, ele é muito... Não é à toa que tá aqui no programa, né? Mas é um cara que faz um trabalho muito legal. Ô, gente, dá mais tempo não, preciso ir. Beijo no coração de vocês, eu, eu volto amanhã, se Deus quiser. Ó, tem novidade chegando aí, hein? Fica ligado. Tem novidade chegando aí. Fica ligado, é só o que eu posso dizer. Tchau pra vocês, beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, gente. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau.